Você já pensou em passar o um carnaval numa cidade com mais de 90 cachoeiras gigantes? uma cidade também conhecida como a cidade da oração, com forte influência da cultura europeia, ucraniana. Que é Essa cidade é a cidade de Prudentópolis, no Paraná, e nós estaremos em uma ecovila a mais de mil metros de atitude, num clima espetacular em meio da natureza, contato com a natureza, fazendo trilhas do banho de cachoeira, banho de argila, colhendo argila, fazendo meditações, fazendo rituais de cura à beira da fogueira, alimentação orgânica do mais da mais alta qualidade, fabricada na própria Ecovila e você vai ter a oportunidade também de ser avaliado diretamente pela doutora Veline Carvalho, é, no seu nível de saúde nos seus sete chakras no seu nível de consciência, antes e depois do evento, a ideia é que a gente possa mergulhar num processo de reconexão com a nossa essência divina e cura da relação com os nossos pais e da nossa ancestralidade nós também faremos um passeio à cidade de Prudentópolis para conhecer essa cultura conhecer os museus, as igrejas e também a culinária local local, fortemente influenciada né, pela cultura ucraniana. Então, uma oportunidade incrível para que você possa, nesse carnaval, não só descansar, mas você também trabalhar a elevação espiritual e a cura, inclusive, mais profunda da sua alma. Então, é, clique em algum lugar desse vídeo, é, entre no nosso grupo VIP para você ter todas as informações e fazer parte desse carnaval quântico, que será verdadeiramente incrível.